E hey, aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. Eu vim aproveitar esse começo de vídeo pra agradecer fortemente, de coração, coraçãozinho, <risos> você ter vindo assistir o vídeo hoje, beleza? Então, eu espero que você goste. Essa série de golpes vai continuar. E toda terça-feira eu vou postar um golpezinho novo. Então é isso, mano. Se você quer ver a playlist, vai estar tá no final do vídeo. Vai, acompanha, beleza? Um, um abraço e até a próxima aí, meu amigo. Tô jogando a manete, por isso que tá aparecendo se parecendo isso aí. Foda-se, não vou querer assistir. Sou ruim. Tem que fazer em ordem cronológica essa merda aqui. Modo difícil traje de salvo pelos jogadores. O Luiz fez eu bugar minha mira. Agora eu só posso comprar de 100 em 100. Porque se eu clicar lá pra comprar todas as munições, não dá, tá ligado? Fico pobre. Todo mundo sobe no curuba do pai. Equipe terrestre, por quê? Sei lá. Ah, mas eu que tinha que estar no piloto. Então vem pra cá, o oh, corno. Eu vou jogar com o Dirtz, pode ficar tranquilo, mano. Foda-se, nós vai fazer, nós vai rapelar tá essa porra. Tá aí, oh, Dirts. Ô, oh, mas o Luiz veio pra cá, mano. O, o Durex não, tá pa, sozinho, pa, pa, pa, cara. Piloto. Não, é porque eu sou piloto. Tô com controle, né, pai? Hum, desculpa aí, Durex. Ô, oh, lembra, não pode morrer, tá? Então se a vida estiver baixa, pega um cover, Beleza? Ou come o lanche, né? Bora, dá pronto aí, Dirtz. Dirtz. Oh, Dirtz, Dirtz. Mó nome de Dirt né? Ele tava <risos> escrevendo no controle. Caralho, o cara é Chernobyl mesmo, sabe? Sai fora, é o pai que é o piloto. Respeita, respeita a minha patente. Oh, oh. Mano, o Dirtz tá bugado, velho. Espera o Dirtz. Ô, todo mundo no mesmo Kuruma, Fê. É, ah, é todo mundo no mesmo Kuruma? Nossa, que desumilde esses caras. Porque o meu é tão bonitinho, velho? mais É a buzina Segura aí, é. Oh, o olho do Dargão. O olho do coroa. Tem certeza que era para ele ser o piloto? Eu acho que sim. Respeita a lenda, pai. A lenda só se torna lenda quando falece. Uma vez lenda, para sempre lenda. <risos> O durex oh, sem cabeça. <risos> a lenda do durex sem cabeça. Ô, Luiz, tira o microfone de dentro da boca, velho. Não, é sério, velho. vou te arrumar uma esponja, Luiz, pra você colocar na ponta do microfone, velho. Vai parar com isso, vai ficar da hora o som. Aí você tá fazendo beatbox. Porra. Nossa, a luz vermelha me dá dor de cabeça, velho. É, desculpa aí, eu vou tirar depois. E é a... Carro do meia meia meia, né Mas, rapaziada, não desce do carro porque mano, esses NPC Bugado mano, os caras é, transporta pra nossas costas. Okay, o Dirtzai tá fazendo a ride right, mano. Mil milhão de anos depois... Já era o último. Não, fica dentro do carro Fê, Você tá indo pra onde viado? Você parece burro! Não, tava, tava, tava querendo Despeio, fazer a que festa, pô. Ah, não. Não assim, foi eu, não foi eu, foi sem querer. Pode ir lá, foi sem querer. Vai lá, vai lá. Eu vou comer. Deu tirar o avião, viado? Não. Vixi, vai dar oh, ruim tô... aqui, hein? Pera, pera, pera. Caralho, ah, Luiz, cara. deixa de ser louco, mano. Ah, tá, não tá escutando eu pedir pera aí pra tirar os carros da frente? Não. Ah, Conseguiu? Oh. Oh, oh, o Dantes, <risos> é acompanhante. <risos> O Dirt está de acompanhante bora, hoje, Dirt? Alguém vai vir só aqui? Vai, vai. Não, só vai. Você tem que ver. Pode ficar, sair da pista só. Só não zoa, tá ligado? Agora a missão já está concluída. É só pousar lá bonitinho e já é. Eu esqueci de falar que eu não sou muito bom com aterrissagem, mas. Não tem problema, você aí. tá na manete. O <risos> Caralho, o cara pega o controle sem bateria, velho. Não, não, é porque ele fica ligado com o cabinho aqui, né? Conectado. Aí. Só que. O meu cabinho aqui tá meio debulhado, tá ligado? Tá com uma falminha aqui no conector. Se desconectar é só pegar o mouse. Aí que é o perigo. What? What? A lua cheia. Clareia as ruas do Capão. Então, a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento que leva a prejuízos intelectuais e adaptativos. na cima de nós, só Deus humilde. Com a balinha. Engraçado, não tem carro nenhum, velho. E aí, Dorex tá indo de boa aí? Tô de boa, tô de boa. Tô dando uns rasantes aqui na, na estrada. Ai merda, apertei o triângulo sem querer, mano. Beleza. Tá de paraquedas? O importante é não morrer. O <risos> Luiz falou que não pode morrer, mas perder o avião, ele não falou nada, né? Caralho, pra pousar essa porra onde No chão.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 por que o, o, o Luiz? Só ele matou? Caramba. Ó, nível 14. Vai vendo. Tá hackeando, né? Garse, <risos> light this bitch up.